Ô, Mai, falando de tecnologia agora, se eu ativo entrega na vizinhança, né? como é que funciona a relação meu RP, o meu integrador? Qual que é o papel dele ainda nesse processo? né? Tipo, eu vou ativar isso eu vou ter que fazer algo manual? O que, que acontece no processo? Tá. O que, que a gente está pedindo agora para todo mundo? A gente já, já estruturou aqui toda, toda a nossa parte de como mandar isso para as integradoras, RPs e plataformas, só que agora as os times das integradoras, RP's e plataformas precisam se adaptar para não só receber essa informação, mas dar o nível de prioridade que esse tipo de pedido precisa. Então, a nossa com, nosso conselho agora, para quem está ativando a modalidade agora, é fazer a gestão desses pedidos pelo portal parceiro. tá? Adobe Design Marketplace. É isso que a gente está pedindo para as pessoas, porque aqui a gente está conseguindo dar a prioridade de fazer as marcações certinhas para que você entenda que aquele pedido é entrega na vizinhança que você vai ter que entregar no mesmo dia que ele é entregador b2w ele é entregador próprio que tem essa desmembramento depois ainda mas a gente já fez aqui para a gente conseguir entregar essa informação para os rps integradoras e plataformas só que agora a gente precisa ajustar toda toda como isso vai ser apresentado dentro dessas ferramentas então é só isso que a gente tá, tá aconselhando agora mas a gente vai avisar todo mundo, a gente está tomando muito cuidado com comunicação para avisar todo mundo quando estiver certinho, quando estiver liberado, quando estiver tudo bem com as integradoras, homologado, para vocês usarem é, nessa modalidade. Boa. Ô, Mai, até um ponto que, para o pessoal entender, né? A, as regras não mudam, viu, gente? Então, a, todas as regras que já existiam no B2W Marketplace, elas continuam existindo. Então, nota fiscal, não é porque o serviço é novo, ah, então agora eu não preciso de nota, eu não preciso de nada, ah, eu não preciso olhar a saque, gente, o resto mudou. O que muda é a, a gente chama o que eles chamam de last mile, que é o final, né? A milha final, que antes era entregue de forma diferente, que passa a ser entregue pela gente ou pela, pelo entregador da, da B2W dentro do Amiflash. Eu tô afim de comprar só para ver chegar o cara, tipo assim... Vestido de roxo slash, com o coração né? da ame no peito, assim, né? <risos> tipo assim, deve ser assim, né? Será que o pessoal não chega assim? Não, né? Tem uma mochila, não, não é de, de roxo, tem né? Uma tem uma bag. Não é mochila? a Maíra que não. não é... é bag. Tem uma bag aqui. Ah, uma... Ela é azul, ela é bonitona, a bag.